Olha só, mais um gadget mais um aqui na, na CIS, que é a Hoover Camera, que é um Self-Flying Personal Photographer. Olha só que barato! Né? E aqui, ó, e na mão aqui do, do presente, ó. Olha lá. E a ideia é que ele te acompanhe. Eu estava conversando aqui com o pessoal antes. A ideia é que ele te acompanhe para conseguir bater a foto, né? Então, ó, vai, vai rolar uma simulation aqui, ó Olha lá Olha só E aí você consegue capturar a imagem da forma que você quiser